Acesse gol competitivo, mas todos os jogadores começam o um round com um de vida. Qual seria a sua estratégia para jogar esse competitivo? Onde se uma flashbang tocar em você? Você já é. Oh, oh, oh, oh.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 CSGO.net. Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliar. <risos> Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Hoje, Zé Competitivo, mas todo mundo já começa menos 99. Vamos lá, rapaziada. ó. Todo mundo com 1 um de HP, todo mundo já começa a menos 99. Eu fui Eu deveria ter comprado uma HE, não uma Molotov, mas enfim. Nossa, já pensou em conseguir matar alguém com ah, a flash? Ia ser insano. Tem meio pra caramba, rapaziada. Aí, já deu F. É B, pode B, pode B, pode B. Pode B que já começou... A... Um tiro no peito, não, 99 Eita, amigão Ó, compra a game, rapaziada Pode forçar Ó, salve que pode forçar Mano, não tem round eco nessa partida Não tem nem sentido fazer round eco Eu vou tentar fazer uma guerra Não sei se ser é tão inteligente assim, mas... Mas vamos lá tentar fazer Ó, a minha ganha já foi inútil A do Felipe Ponto É outro cara? É outro cara? Sei que era você Mas aqui o pessoal já morreu, ó Mas o Sturt compensou Vou tentar marotar no canto do Nip Tá entrando aqui, rapaziada tem pro, tem pro meio, mano matei um Entrou bomba, Ele vai entrar em roxo Plantando Ainda Matei, nossa, super fire Os caras estão de P90, aí é pelado demais, mano Faz a primeira H ou o amarelo? Cuidado <risos> com a HE deles, boa Pangei outra. Fazer uma gaia lá atrás. Ah, mas... Ah, tranquilo. Safe. Morri, mas levei dois. Só não pode entregar esse round. 3x1, rapaziada. Se fecha aí, tem que plantar pra B, pra B. Lindo, lindo, lindo, lindo. Eu vou tentar fazer um avanço aqui, então. É bom, rapaziada. Quer dizer, pode ser bom avançar aqui, porque é um lugar que eles não conseguem jogar a de primeira. Não tem como jogar a aqui dentro. Enfim. E dá pra, sei lá, conseguir marotar de alguma maneira, né? Ó, matei um aqui. Tocou rapaziada. É Tem meio! Mas como que eu não matei ele? Marmitex tá no bomb, rapaziada. Uh! Valeu. Vou passar uma KO aqui, ó Filipão, me dá uma M4 Puxa vocês meio com 5 HE Faz 5 HE 4 HE meio Deixa só eu na B lá Fazer uma HE também Vou voltar Porque pode dar merda isso aqui Olha, eu matei um Fechou Ó, teoricamente o bombe É ah, por aqui, ó sozinho. Tudo Não. daqui é bombe. É pra? Não Sozinho Ó, smoke aqui Exec aqui, exec aqui É aí, posso virar? Aham, uhum, pode vir Nossa, como Mano, eu vi você atirando, só vi ele atirando que nem um louco Meu pai Não jogue em HE Não jogue em HE, por favor Opa ah! Eu vi ela vindo, eu sabia que eu ia me Tá meio lagado, né? Galo, Vou avançar lá novamente que enfim, pode dar bom. Aí eu não posso. Eu não posso tocar nesse fogo, né, amigão? Ah, agora eu ia avançar, o cara jogar uma molotov aqui. Ih, rapaz, onde que tava o farjado? Os caras entrou ao ah, acho, Filipão. Não. Porque vem dar a volta aqui. Oh oh, achei um. Bomba! Não vem, não. Fica a banana. Lá ele! A maldade tá de tudo nesse mundo! Esqueça. Espero que não façam o varado. Será não, que dá pra passar beleza aqui? Tem b Passei no time. Entrou, entrou, entrou, entrou. Pô, é pra ver o resto. Aí ferrou pra nós. Nice. Tem foi. fire. ferrou. Vou avançar a AP de novo. Eles estão varando ali o AP. E estão confiando que por conta do varado não tem ninguém avançando. Ó, oh, oh, viu? Eles estão contando com isso aqui, ó. Oh. Ai, ai, preto! Ah, <risos> valeu, filho. valeu pela resenha. Já parou pra pensar que a galinha do CSGO ela tá 99? É, se você joga uma flash nela, ela explode já. Aí, ferrou, hein? Aqui tá... Aí, complicou pra nós. Ih, rapaz. Comendo eu. Nossa, eu joguei. Mano, vamos ruxar a banana. Boa, boa, boa. Passa sem parar, hein, mano. Vamos torcer pra não ter HE. Uh! <risos> que que é isso, gente? Passa sem parar, hein, mano. Vamos torcer pra não ter HE. Nossa, quem ganhou o round, afinal? Eles. Deixa eles gastarem as granadas. Depois a gente começa a jogar, mano. Se assim, não ferrou, né? Ó, uma HE eu já vou gastar aqui. Tem outra ainda. Ixi. Oh, consegue plantar pra cá o verde? Então a... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Tem aqui, tem aqui. Ele vai subir aqui. Boa. Segura um pouco. Se liga, Filipão, tem um varado aqui que é god. Ó. Aí ferrou. O cara se matou. Oh, oh, oh, oh Nossa senhora <risos> Joguei uma maguei na bunda do cara Levei um Temos variados muito bons aqui, mano Nos... Matou, matou a bomba, a bomba é deles Boa, puja todo mundo do tapete Planta pra mim lá, galera Mano, essa molotov que é muito padrão no competitivo Nesse modo aqui, então Ela é essencial Praticamente, Vou abrir aqui pra evitar o avanço uhum. Vou aproveitar o time todo aqui Nossa senhora aí ferrou para nós mano bora ah! eu acho que eu saí vivo ó ele vai achar que eu vou passar aqui ó Passar ali. Aí. Aí você leu. Leu. Muito. Mano, agora eu tô nem aí, Felipe. Não. Não. Confia, confia, confia. Fizígio disso esses dias. Decidiu o dia dias. Aí fudeu. Aí f. Aí f. Aí f. Ai, f... Ai, f... Ixi, mano. Matei um. Tá de negueve aí, filha da mãe, ó. Ferrou. Cara, eu, eu chuto um bem, e um A. A bomba é nossa, Dog. Dá pra voltar. Eu vou fazer uma bang aqui oh, O cara ruxar aqui. Ele sabe, né? Nossa bomba? 10, Ai. 10 segundos, Deu uh. Travei? Travei alguma coisa? Será que é dele? Ah, isso não tava defusando Aqui é F Vou, falar, vou passar uma calma Eu acho que eles não estão fazendo H&B de início Vamos ruxar bem então, mano foi só o né? Vamos que dá, vamos que dá Não tem overtime Ou é 15 a 15 GG ou OT Quer dizer É GG o, o... O GS Não tem OT Mas vamos, vamos, vamos acreditar Vamos que dá De aí. fez uma ganha na minha cara, mano. Tá. será que eu passo por aqui, velho? Você. falando, falando do cujo, Puxa, vai morrer vai morrer, difícil, tão te comendo filipão, tão te comendo filipão, prefire, prefire filipão, <risos> molotov que você ganha, puta vida, GG, galera, é muito difícil. Eu não sei porque o CS, ele não tá saindo o som do, do, dos caras, tá ligado? Mas enfim, GG, jogão. Quase conseguimos levar a partida, eu joguei bem, mas é isso. Música